Olá pessoal, hoje vamos falar de vendas. Vou te dar três dicas para você vender qualquer coisa. Então, antes de eu falar da dica, vamos ver que tipo de perguntas você precisa responder na frente de um comprador, na frente do consumidor, sabe qual é? A pergunta é, por que eu como consumidor deveria comprar isto? Se você conseguir responder essa pergunta, você consegue entender o que é uma objeção, você consegue ter um argumento profundo para me convencer e comprar aquilo que você está me oferecendo. O que é uma objeção? Objeção em vendas é uma resistência que a pessoa tem, é uma pergunta que ele tem que você precisa resolver. Então quais são as perguntas, independente dessa, por que eu deveria comprar? As perguntas são para superar três Ds, três objeções. Objeções de desconfiança, objeção de desconhecimento e objeções de desvantagem. O que é uma objeção de desconfiança? A pergunta que surge na mente do consumidor é Por que eu deveria confiar em você? Então, que resposta que você dá quando se faz essa pergunta? O que resposta você dá antes de contar a história? Traga informações imparciais, traga provas sociais, traga depoimentos de utilização de resultado, de benefícios que fazem com que você não tenha que falar muito. São provas sociais que independem do teu recurso, independem do teu discurso. Então, quando você superar a objeção de desconfiança, você vai perceber que a pessoa tem curiosidade porque você está tratando de coisas que são provadas, cientificamente ou não. A segunda objeção que aparece é a objeção de desconhecimento. A pergunta que devemos responder é... Por que eu preciso disso? Por que eu necessito comprar isso? Essa pergunta remete a problemas e soluções. Então, quando você começar a contar a tua história da apresentação do teu produto ou serviço, você precisa encenar ou enquadrar um problema. Um problema que possivelmente o teu consumidor, o teu comprador tem. A partir do momento que ele identificar que o problema também é dele, você agora está falando do herói, você está falando agora da solução. Então, ao falar da solução, você está quebrando a objeção por desconhecimento. E no final, é a objeção por desvantagem. Grande parte de nós, quando decide comprar alguma coisa, precisa ter uma percepção de ganho. Então, quando a pessoa fala de quanto custa, ele tem uma percepção de perda. Quando ele pergunta que valor isso tem, ele tem uma percepção de ganho. Valor é o que ele recebe. Preço é o que ele paga. Então, quando nós estamos na objeção por desvantagem, ele está falando pra, praticamente do que ele perde. E você tem que falar o que ele ganha. Para falar o que ele ganha, você tem que falar para ele o valor. O que, é isto? o que é esta proposta, o que esse produto que você está oferecendo agrega na vida pessoal ou na vida profissional deste consumidor? Ok? Então, três objeções para você superar sempre. Supere o porquê eu deveria confiar em você, supere por que eu preciso disso e supere o que isso agrega na minha vida. Superou, você está agora na proposta irresistível. Ok? Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo e acesse o nosso site. Legal? Até mais!